Rapaziada, já tá rolando uma nave sinistra, hein? Cabreiro, né, meu? Nossa! Olha o tanto de nave da na parada aí, tio! Você tem como pegar as navias e sair com os outros caras? Rapaziada, o cabineiro curte é os robôzinho, hein? Que Dados ali, será que esses caras são bem ou do mal? Beleza, tá rolando um cara de barato ali. Ó. upset Cal, boss Beleza. Rapaziada, o chefe tá querendo aí. É? É? Tem um That's é, cabo preso ali. Quem que ele chama? Cavernícola. baratão. Ó, <risos> oh, bateu o Miguel no cara, dude. Beleza, grana extra. Vamos lá ver o que tá rolando com esse cabo. por aqui, estou logo atrás de você, rapaziada. Olha só a forma Com que o Loki corre. Caverninha já curtiu, hein? Ó oh. Pap! Beleza Analisando os primeiros Ó, oh, a língua alienígena Tá rolando vamos, vamos alienígenas aqui, hein? Vamos na calmaria Ó, oh, mais trabalhos um A trabalho. é, parada tá meio escuro, hein? Sim Parece que o Loki nos deixou Beleza, vamos simplesmente olhar o local aqui Deve ser por aqui a balada Ó, oh, se cair aqui já era Será que tem como pular ali? O cara pula alto, hein? Já curti. Não tem mapa, não tem nada. Jogou! Vamos voltar aqui simplesmente. Trocar indexes lock aqui, hein? Se inscreve aí, tio! Ó, grudou aqui, grudou aqui. Rapaziada, é por aqui, hein? Flipa aqui em cima. Pesado. Cadê aquele Loki, tio? O cara de barata... Deixando... Olha ele ali! Nossa, o cara deixou um buraco Desculpa, pra nós! Eu... Beleza. Conseguimos segurar. Peraí, tio. Rapazes, é ah, tem... aqui em cima, hein? Ó. Tá rolando altas tretas jupiterianas, é Do jeito que tá eu coisa. Uh! Ó, tá rolando a nave baleia. Aquela nave, ele simplesmente é treta, hein? Um ship Eu não vi o Luke ou o Hulk Sim. Oh, a nave está vindo em direção a nós right, né? Que poderá acontecer Tranquilão Estamos na pose Mantendo a pose de momento Nada de armas O Loki sempre deixa nós balão tio. Olha lá, lá. Onde é que ele já está Nossa, está caindo os barrinhos pegou, pegou o Loki Beleza, e aí? Hey, you okay? Yeah, I'm good. Bateres out, though. Vai que vai subir lá. Tem que achar outro no caminho. How to improvise? Eu vou improvisar. Vai será que escorre aqui. Nossa, tomou grande o skateboard. <risos> Beleza. Rapaziada, vou, vou ter que dar a volta para jeito. Como é que é? Você não está autorizado, trash! Rapaz, não estava autorizado, é é não trash! Caramba! Oh, vamos oh, sair! Oh. Ó, ó, Beleza, vamos ter que pular essa cordinha aqui. Rapaz, um Jedi consegue. Fiquem calmos! Nossa! Pula de novo. Nossa, deu é mortal! Ai, meu Deus! Pera aí, gente, Tá rolando outra parada ali, Nossa. Pois Nossa! É, altas moscas voadoras, tá ligado? Essas moscas aí? Ó, ó! Estou passando aqui. Tipo. Só que ele cola? Colou, tipo. Ó, tem que pular rápido. Peraí, peraí, peraí, jogo. Nossa, ele escala o negócio de pulmão, O Jedi também escala. Eles vão pro lado, em jogo. Peraí, tio, eu soltar o esse será que eu caio? Não, tamo, tamo indo, tamo indo. Rapaziada, é importante chegar lá, hein? Onde é que aquele barata nos deixou? Tranquilo, vamos olhar. Vamos olhar. Rapaziada, tá rolando um cara de peixe aqui, hein Ó, ele apontou pra lá, quer dizer que é pra cá, hein Beleza Rapaziada, é aí, tipo Aí que ferra tudo, hein O que que acontece Ó A gente veio pra cá Subiu aqui na plataforma benta Será que tem como colar em algum lugar mais? O jogo, pelo amor de Deus, hein Beleza, Olha só subir aqui, tio. O cara gruda em tudo. Tem uma plataforma aqui? Vai é do lado. Beleza. Nossa, jogo! Sobe aí, tio. Sobe! Nossa, que isso, tio. Ó. Oh, Ó. Oh. Tô tentando morrer aqui, tio. Calma aí. Beleza, tá. Nossa, será que a gente vai ter que surfar essa parada aqui? Rapaziada, o caverninha só vai, tio. Só vai! vá tomar num caneco! <risos> Rapaziada, se cair já era, hein? Abraço pro gaiteiro Mas, como somos um Jedi, temos habilidades. Tranquilão! Nossa, tá rodando negócio aqui. que é isso? tá rolando uma parada sinistra aqui. Você tem como apertar um botão aqui? Eles passamos no cantinho. Rapaziada. Estamos no meio dos canos, tubulações e então, ratinhos. Rapaziada, a gente this deu time. uma volta gigante, hein? Vamos ficar calmo, hein? Altas máquinas sinistras. Vai, vamos pular ali. Não quero nem saber. Nossa. Sobe. Beleza, tem como dar a volta aqui? Rapaziada, vamos pular ali. Porque é Jedi. Tranquilo. Nossa, aí, chegamos no Loki, tio. Pera aí. Se continua bem, indo, tio. Será que o Loki cansou? Pera, será que tem que dar volta? Solte! Nossa senhora, tem que soltar! Segura! Ah, meu Deus, tinha arrancado os quatro braços do Loki. Tamo, tamo, tamo calmo. Beleza, agora eu vou ter que colar aqui. Nossa! E aí, jogo? Nossa, tá rolando até umas maquininhas aqui. Vamos ficar cuidado, hein? Vamos tomar cuidado com esse negócio lock aqui. Pode atirar a qualquer momento. Rapaziada, é descer. Só tem pra baixo. Eu não Tá obrigado que apertando o Z. How did you get here? Apertando o Z simplesmente. Nossa, acorda! Beleza. Pula na cordinha. Pula lá, aperta aí! Será que tem que ir pra baixo ou pra cima? Tipo, vamos. Ué? Rapaz, eu vou pra direita, hein? Mas pra cima eu não, acho que é pra baixo mesmo, hein? Luke na franja. Rapaziada. Pra baixo mesmo, hein? Vou ter que apertar Z aí, rapidão! Tranquilo, vamos pro lado. Ó, tem caminho a gente vai. Flipa. É só descer aqui agora. Nossa, mas é quente tio. Ai, o. É fute, tio. Olha, o está Aí Ei, Sim, Apareado, o caminhão é forte. Look, the ship is here. vai ele, cadê ele? Hey, we should get moving. Yep, rolando ali, tio. Altas máquinas e robôs juremas. É o quê? Já estamos livres para correr. O que que acontece, rapaziada? Nada de objetivos, nada na tela. Simplesmente temos que nos virar. Beleza. Aqui não parece ser. A gente veio até aqui na ponta e mostrou o filminho. Você tem que compor. Nossa, tem como pular o negócio. Rapaziada, <risos> fazer. Vamos subir. Beleza. Chegando a algum local. Será que é a nave? Eles estavam dois ali. Rapazes, eu vou passar por aqui, não atire, atire. Aí, tio. <risos> Beleza, rapazes, demos a volta na balada inteira Cal, oh. use lever Nossa senhora, eu só pulei, tio <risos> Ai, beleza, e agora? Puxar E aí, que eu vou? All right. O engate está preso. O que que eu faço, tio? Tá cansado. Rápido! Beleza, rapaz, a gente vai ter que pular. Nossa, nos três. Vamos ter que simplesmente varar. Vamos lá, tio. Vamos lá. Vamos lá. Ele consegue. Show. Nossa! Tá Beleza, eu, eu pulo pro terceiro. Aí, Aperta o botão de novo. John! Hang on! I got this! <susurra> Beleza? Vamos lá. O rapaziada estava tá falando altas estrelas ali. Nesse... <risos> o cabineiro Jedi fighter! What a é um de que um score! É um payday! Eu ele é um... Jedi eu... é é uma tragedy. Paz é sério que a gente vai consertar essa navinha, tio? Cavernia de aventuras. Here we are scrapping these ships from the war just so they can turn around and make new ones. Miraculous. Uh... All of us risking our necks for the bosses, a and the pay was better back during the Republic too. Hey, you really should watch what you say. Listen to me. Find us feet like this to be your ticket off this soggy rock. O faz você pensar que eu quero sair daqui? Oh, oh <cara laughs> meu You Você é um like me. Você não como eu! você tem que ir Find sua O que você vamos voltar Pera tio! Oh. Nossa, a nave inteira tá caindo! Segura aí! Nossa, e aí? Peraí, aí eu tô escorregando! Nossa, é Rala Cookies! Errala é Rala Cookies! Peraí, tipo, cuidado, hein? Nossa, você tem pra virar! Rapaziada, você projeta a bundinha! Nossa, você projeta a bundinha! Vai ter que projetar a bundinha certo hein, tio? Nossa, será que não tem que pai? também são os saltos Cadê tá ele? Cadê ele? ele? Eu, eu Cadê ele bro, só, uh, não, é Nossa, usa a força Jedi. Ah, <risos> mas a força Jedi. Awesome. You okay, bro? Oh bro. Eu Pinado! Pilot's gone! Eu de aqui! Só vem de Watch out, Cale! Watch out! Watch out! out! Watch This thing is barely flying. Watch negócio é louco, é? você viu o tamanho do octopus que tava ali? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! move. Ah! Yeah. Ah! Uh, what the happened? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! the Yeah. Sim, força, tio. Olha o é Jedi. Jedi! Beleza, rapaziada. Estamos simplesmente dentro de alguma nave ou trem. Rapaz, provavelmente é o trem que dá pra ver ali fora, hein? Tá me mantendo bem? Ok. Você? Sim. Kelvin. I've been working with you some time now. I've never seen you do anything like that before. <laughs> We've been through some hell together. <laughs> so... I know the risk that you took for me. I just... I don't know how to repay you. Don't mention it. I mean it. Oh, you don't have to worry about me. This place... Safe. Maybe you should, you know, disappear. I'm just gotta head back to my place, grab my bag. Tapper's owes me a favor. Oh. I heard he was up on the Moschida. Yeah. You won't be seeing me for a while, Prof. Yeah. Yeah. Okay. Baseado. momento sinistrinho usamos a força estamos pensativos o que será que irá acontecer agora tranquilo ó oh. Os esse game é simplesmente demais onde é que ele foi tio o Prof foi Pera, tem altos locks tudo com cara de peixe, tio. Espera aí, ele foi lá pra frente aí. A única diferença é que o prof ele é um pouco mais forte que os outros. Aí fica um pouco mais fácil de identificar. O que que acontece, rapaziada? going? aí, tio. Mas é Onde é que ele tá indo? Jogou! Pô, não quer abrir não, hein? E aí, tio? Ele fechou a porta na nossa cara! Fazer mais aventuras, hein? O Loki nem quer correr. Ah, peraí, peraí, o negócio mudou tudo. Robôzinho! que então, o negócio tá agora, tio! E aí? Será que essa porta abre? Como é que é o negócio? Estamos em locais total. Nossa! Interagir. Que isso? Nossa, ele tem a força. Rapaz, era o um sonho. Ah, meu Deus do céu. Estamos aqui com o Baratão, nosso amigo de sempre. Bem melhor aqui, tio. O Yeah, something's going on. Everybody up. Identification ready. Move out and line up. Probably just another contraband inspection. Coloca umas paradas dessas, tio. ó capacete tudo mais tipo Death Raiders. É mulher aí, pelos atributos é mulher e é, e é da treta. Nossa, tá rolando o um exército inteiro. Is this all of them? Yes, second sister. We seek a dangerous fugitive. Ó. Oh. This is no common anarchist But a devotee Of the treasonous Jedi Order Rapaz, <risos> olha o tamanho desse Minotox Will Como é que é? Turn yourself in Or everyone present Shall face summary Execution Peraí, jogo O Jedi vai ter que se entregar, Letiú <risos> I think it's time someone came forward. I—I've uh, been working on this heap a long time. Yeah. Okay. Way before the war, we refit and rebuilt ships, best in the galaxy. Then came the Empire, and engineers became scrappers. The workers they just started getting worked. Oh. We all know But the truth. Oh. we're just too afraid to say it. To the empire. We're all just expendable. Yes. You are. Uh. Nossa! Como é que? No! Uh. Olha isso! Nossa, pegou o Minotox! Eu encontrei Jedi! O já é, os tiozinhos de branco, meu, oh, meu esse cara Não tem como dar uma espadada neles. Hold it, não move! Como você you aqui? Agora Tem stowaway. Você não Ó, que o espada! que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é é isso? O que é isso? O que é isso? Ó, oh, as balas, tio. kill him already. Beleza, rapaziada, ninguém acerta nós agora. Pera aí, tio. Antes do disparo do Blaster. Nossa, como refletir! Antes do disparo de Blaster acerta para refletir. Surrender it. now! Seguindo, Nossa, tem como rebater a tiro. bala do cara! <risos> <risos> oh, meu Deus do céu, o que vai tá bater em nós agora, tio? Beleza, oh, ó, oh, oh, vou abrir a porta aqui. Rapaziada, os caras disparam, nós mandamos de volta o tiro. vamos cortar a parada aqui, vamos cortar tudo tem um botão aqui. Oh, meu Deus, eu vou apertar aqui oh, interagir. Beleza, abrimos a porta mais gigante Esse jogo, nem tem item, tio. Nossa, que velocidade é essa? Way out. Jogo! Peraí, tio! Tem como subir? Como que sobe? Peraí, Você tem como daqui? aqui? A gente vai, vai calminho, de lado. Gotta keep moving. Beleza! Vai, conseguimos entrar. Estamos dentro do segundo vagão. Tranquilo. Vamos simplesmente averiguar. Nossa! Tem uns caras mais fortes! Rapaz, vamos chegar de peito, né? Já tá, mostra pra skin que, que não. Tem como forcar o óculos por trás? Ó, ó, ó, ó, E aí, tio? Nossa, esse vai é forte! Tem como rebater? Nossa, é rasteira mesmo, tio! Nossa, chute no zóio! Rapaziada, tem mais lock vindo do chão, hein? Rapaziada, <risos> cortamos o bloco, hein? Vamos ver tem como rebater, será que... Vamos ver, vamos ver bem na hora que ele bate. Nossa, rasteira, tio! Olha, acertou! Peraí, tio, peraí, já conseguiu hein, tio? Nossa senhora! <risos> aí, peraí, causa e lentidão dos inimigos. Rapaziada, tem que ah. os poderes ficar lento Tranquilo. Ó, os poderes se esgotam à medida de que vamos usando. O que acontece? Tem um negócio aqui em jogo. Tem um negócio aqui. Tá de vermelho. Nossa senhora, jogo. O que é isso? Vai ter negócio? para uma aí. E aí, tio? E aí? E aí? Quem sabe? Seu... será que tem como escalar essa parada? Você tem como escalar, tio? Beleza, estamos fora. Ó, a velocidade do trem. É caras, hein? Rapaz, tem que bater as paradinhas aqui, tio. Nossa, tem que. Uah. Calma aí, tio. <risos> Rapaz, é verdade. É É verdade. Pega ele. Isso. Rapaz, é, acordamos logo. tem como subir aqui praticamente. Vamos para o um lado. Vamos subir aqui. Jogo Já tem como subir a parada ali E aí Jogo Isso aqui tem como subir Ó, ah, tem como ir de lado, tem de lado Rapaziada Já sobem de cima Vamos flipando na calmaria com um cuidado eu Tava numa gradinha aqui, já vou subir Pra bem não continuar esses negócios não hein. É meio arriscado para a saúde, ainda mais nessa velocidade Será que eles estão auto-slots? eles atirar, eles levam. Vai atirar e vai levar. É tudo na mão tudo na mão. Toma! Heal! Ranks! Ranks! Vamos correr. Prepara, evadir! Rolar! Rolar não, tio. Nossa, o botão de rolar é muito treto, Vamos trocar o botão de rolar? Dizer pra quê? O Caverninha tem mais habilidade com o quê? E é melhor. Tranquilo rapaziada, com os botões já trocados. Ele tá umas paradas diferentes aqui um barulho estranho. Beleza? Vamos cortar já os cabos do amor, sem medo. Tranquilo, rapaziada. Estamos no local. Get to the front. Onde o chefe poderá estar presente. Tranquilo. Olha, oh, vamos bem. Pera aí, jogo! Como que é? Covered. Shift, shift, in shift esquerdo. Now, shift esquerdo. Vai! Vai, Jedi! Te louco, tio! Agora, de agora. Nossa, ele explode! Rapaziada, vamos tentar ir ali. Bora! Fazendo, é, não tem cobertura, hein? Faster! É peito agora! Nossa, senhora, ele vai pegar. Ah! Beleza! Agora, vai, agora! agora ah! Nossa! Ele vem de lado! Vem, jogo! Já escala! Já escala! Escala, tio! Nossa senhora! Ele não quer escalar não! Descer! Rapaziada, ele! Não, não, não! Vem! Segura! Agora, tinha que descer, agora tem que subir wow, é Tranquilo Nossa, pulado Tem negócio aqui, eu já pulo Flipa lá no outro Flipa no outro Será que tem que pular aqui? Será que ele segura? Olha, tem um cano diferente aqui, lindo doido Nossa senhora Tamo bem, tamo bem Rapaziada, olha esse trem, tio Expresso Machines Pula não quero mudar não, tio Isso Tem outra ali, tem outra ali Rapaz, vamos chegar lá, hein Vamos chegar lá Altas eletricidades Nossa, navia Peraí, pegou, aí que errou Nossa, é do mal Rapaz, é, temos um camara, hein Rapaz, é, será que é outro Jedi? Who are you? No time! Keep moving! We'll pick you up when we can! Volta aí na minha! Vai ter que continuar, tio. vai ter que continuar a balada! Veja quer pra cá! Rapaziada, é fogos! Altas explosões! Pula aí! Pula aí, grudo! lado já há coisas, mas né, já masterizou, já profissional nessa ladinha aqui, nave trem, o que seja, importante chegar no final, hein? Beleza. Pode dar um altos caras aqui também. Ah, profissional, do Kung fu. nossa rodamos lock, hein? nossa o rebate, atira, atira o cabine rebate. Nossa. Mino! Nossa! Rasteira! Rapaz, tem dois do outro lado. Ó, oh, pegou! Rapaz, é laser no olho. Oh. Bate os Isso, vai dar um lock lá, hein? Ai, vai, rebate, tio. Rebate todo mundo. Nossa! Pera tio. Nossa, a vida tá vermelha. Como com queixando a bira aí. Rapaziada. Tem que estar numa porta aqui, não tem que ser aqui. Porta mestre! aqui de novo, de oh, meu Deus, o bracinho está tá cansado, hein, os caras estão Nossa, o tanto de nada. Vamos manter a calmaria. Isso não pode ser bom. Peraí, escorrego, aí? Escorregar. Cuidado. abre ah, meu Deus, de caixa. Nossa senhora! Vai com calma, tio! Tá abrindo todas as portas! Beleza, trabalhado! Vai trabalhar! Nossa, tem que pular bem no fim! Pula! Isso! Pega ele! Pega ele! Oh meu Deus! Usa força. Não, a força! Força de dar paraquedas! Nossa senhora! Peraí, jogo! Peguei, peguei, peguei, peguei um pouco! Ah, Bert, ah, ah, então peguei na minha. Ah! Rapazes, eu é tampei, tampei. Rapazes, era muita alegria assim. nesse jogo aqui, pra matar o caverninha. Ó. Oh. É é? essa tia é simplesmente cabreira, tio. É treta! Talvez você tenha algum de ah. Quem é o Alguém I killed, perhaps. What Jedi gave their life so that you might live. Aí, jogo, vai ter que já. Nossa, é chefe, ela vem! Que ela vem andando! É o chefe que vem andando, é os mais piores. É os mais piores! You desce like all the others? Peraí, peraí, peraí. Pera Sai daqui. Nossa, you ela vem andando! Escape. Nossa, jogo! Peraí, aí? tem que esquivar, tem umas esquivadas, tranquilo. Nossa, jogo. Olha lá, acerta tá loja. Nossa. Rapaziada, ela, ela é muito barra. Ela é cruel. Rapaziada, é bater e você ela. Olha, capoeira Tem jogo. Tem como usar o, o chupris? Nossa, ela é muito rápida. Rapaziada, vai ser triste, Essa loja aqui. Essa Vai ser mais lá e o eita, e o fazer da eita, e o cara da eita, e o Pode ter que esperar ela bater, A bate vai é. subir para ela Isso! E aí tia, foi é de boa? Nossa senhora tio! Cricka! Cricka! Ah! <risos> <risos> e aí? Olha, fala que acabou essa treta aqui pelo menos Deus! Rapaziada a tia Zé, ali parece um jogador do Flamengo lá, o Shuri O ah. rapaziada, ele Bruno Henrique lá? <risos> Agora vai entrar na nave. Fecha a porta! Fecha a porta! Meu Deus! Olha o capitão ali, ó O gato lesa Ô, oh, peraí Nossa, ela, ela não desiste Rapaziada, é, o negócio tá rodando Olha, são, estamos mais tranquilos aqui Pelo amor de Deus, jovem. Esse jogo é muito treta that thing off and grab some seat. Pô, tá tão tranquilo, Senta aí. Pega um também. Ó. a gente mostrar pra ela aí, que sabemos é tretar. Who are you people? My name is é Sir Junda, and this is my captain, Como você está Yeah, the man is my ship, but you better pay attention to this lady here. So, who are you? Cal. Kestis. Who was that back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 Mas esse gato lesma ali, ele parece ser treta e será que é tipo um mini Master trioda lá? Então so <risos> eu sou que Capitão, sete curso para o esse cara, tio, aí, meantime, dele, você viu? Tente relaxar. Vá, você está seguro. For agora... Rapaziada, momento de tranquilidade pelo amor de Deus. De momento você vê que ela disse, né? Estamos na calmaria. You move on and especiais. Você nosso amigo que faleceu. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido essa gameplay. O Caverna super curtiu esse game. Parece ser super top. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido essa gameplay. Deixe o seu like. Se você curtiu, se você não curtiu, deixa o like também pra ajudar a Caverna, né, tio? O que, que acontece? É mais um candidato para live, hein, tio? Esse game é mais um candidato para continuações, hein? O Caverna simplesmente curtiu a história e achou legal. Espero que vocês tenham curtido também. Rapaziada, te vejo na próxima, hein? VAP!